Vamos lá, gente, essa divisão em três, que é uma divisão de trança normal, passei, passei. A partir da segunda parte, nós vamos tirar uma mecha fina de uma das laterais, ó, mecha um, dois e três. Do, vamos tirar a mecha fina da, da, da mecha um, segurou aqui. Você vai passar essa mecha fininha por cima das outras duas. Voltar por trás e ajuntar novamente na mecha que ela saiu. Do outro lado igualzinho. Vou tirar uma mecha fina, porque essa agora é que vai pro meio. Eu vou passar essa daqui. Então, eu vou tirar uma mecha fininha. Essa mecha passa por cima... De todas elas, dá a volta por trás e vem sair no mesmo lugar. Eu vou uni-la na mesma mecha de onde ela saiu. Vamos de novo? Agora, ó, antes de, eu, de passar, eu vou tirar. Passei por cima de todas, voltei por trás e volta para o pro mesmo lugar, para a mesma mecha. E é assim que eu vou fazendo Tá formando aqui, ó Um zigue-zague com aquelas mechas fininhas que eu tô separando Entre esse zigue-zague é que eu vou puxar a minha asinha de borboleta aqui, ó Metade do coração Já penteio as outras mechas, porque como eu puxei essa daqui, a vai subir daqui de baixo. Agora, é o lado de cá. Separei uma mecha, passei por cima de todas elas, venho por baixo e junto ela na mesma de onde ela saiu, tá? E agora, eu vou abrir essa mechinha de cá. A minha borboletinha E é isso, gente Essa trança muito fácil Que eu vou fazendo assim Até a altura que eu quero Eu vou fazendo aqui A minha trancinha enquanto isso vamos mandar beijo. Quero mandar um beijo para Gessiara Rodrigues. Ela não falou o nome da cidade dela, mas deixou duas fotos de trancinhas dela lá no nosso grupo que ela participa. Muito obrigada e um beijo. O outro vai para Clarice Lopes. A Clarice de Suzana, em São Paulo, e também mandou a foto das trancinhas dela. Meninas, muito obrigada pela participação. Se você também quer ganhar um beijo, é só deixar nos comentários o seu nome e a cidade onde você mora. Participe lá do nosso grupo no Facebook, Tranças e Penteados Grupo. Aqui eu tô terminando a trancinha, vou fazer na altura que eu quero. E essa trança você pode usar como complemento, você pode fazer várias trancinhas aqui nas laterais, menores, maiores. Essa trança é muito linda! Prontinho, gente! Essa é a trança de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Compartilhe o vídeo e deixe o seu like aqui embaixo. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima!